de quem pega um like e te assassina aqui. Oh! Quem estava aqui vai virar e vai ser irrelevante. Porque é o triunfo, hoje é o retorno do hiperachante. Só que você não vai achar que está aí agora, não vai socorrer. Não tem de correr, cê não tá se esquecendo. No beco não tem duplê. No beco não tem duplê, Cada hora porque eu ando no beco que é escuro. Porque os moleques né? é tá com o tá na mão. Se tem o um beco, tem o um bicho e o pulo do muro. Não, não um Olha, meu parceiro, tá ligado que eu trago na estrada. Você inteligente, você tem referência. Eu tô no muro, mano, eu sou salvo Só que você tá em cima do muro, você Mas você não é atleta, então pode impacto, que você não corre com essas pernas Só com a minha bicicleta Oh, okay, no vagão faço a improvisação, por isso que eu já faço descarrego Só que agora eu tô na batalha, sou igual Júlio tenho dois empregos Então parceiro, cê fica quieto, até porque minha ideia é louca Se eu show Július, eu mostro meu pé e a gota do dedo para na sua boca oh. só que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 Mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito Fala que ataco, falou que ataco Mano, sabe que minha rima é linda Por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro? Eu nem te ataque ainda <eitara> Jovem de jovem, por isso que se repassa Jamar de jovem que eu sou jovem deck, que te atropa, passando mais uma marcha é Sei que você se é jovem, só tipo e nobre Mas mano, minha trífuga é bem mais ainda Enquanto ela tá aqui em cima, mandando minhas rimas quem domina,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 o pet tá comigo suas rimas não tira lá da então pega o se faz a rima louca a gruta de pet caso tá fudido que hoje é sopa vai vai vai vai vai que vai vai vai vai vai você vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai um vai comigo vai vai vai vai do vai Antes ensinando pro seu o que era ponte Essa do pente eu já escutei O dia não é de sopa, é dia de pescaria E essa sereia eu então, pesquei Então, você já vai se fuder A do pente tu escutou Vai escutar até responder Calma, mano, que contra mim Cê tá corrompido, hoje não é sereia Eu sou bota cor de rosa, porque quando chega na minha frente Tá fudido Já é da hora, vamos chegar tranquilo trocando rima, quero ver o que você fala e tá jogar na cara As batalhas que você ganhou E prendeu pra outros caras Eu vim pra cobrar mesmo Pra peitar piraja o Sara Mano, vim aqui Que nem a MC, mano, vai Que que cê fala, cara? Só que eu não aceito a vitória a Meu mano, porque contra mim cê já falha Eu sinto o momento Porque eu vivo o momento E ganho de você no momento Aqui na batalha Pra que eu vou falar do outros magrão da da perceber? Eu vou falar que eu ganhei Quando acabar de você ah, Então primeiro você vence E depois você já fala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 Compromisso, porque sua cima é meia zoada Você precisa até ter uma ajuda Olhou na cara, zoou minha lata Já viu sua cara, que é de tartaruga Eu não falei Em que momento eu falei da tua aparência Meu mano, respeita que eu tô no clima Só que o que eu não tenho de cara Eu vim compensar com rima mental tu pode se achar o bonito, mas hoje tu rima ou mal. Bonita não sou, mas eu chego tranquilo, mostrando por você que eu completo com o resto. Aquilo que você não tem de rima, você completa, só com o seu gesto. Deixa eles entender o que você fala. Tô tranquilo daqui nós já se joga. Porque se é fraco, o bagulho é como viva, batendo de frente, foi moral. Ele falou que eu completo com gesto, eu faço com rima na situação. Porque o que vejo até fazendo um libra, vai ser um a zero, já vou com a mão. Acha que é brabo aliado Só que encontrou papai Veio despreparado E aquela é de balançando E aquela sombra salva... Foi Sinabatu yeah. Mano, que é trap hey. É só rima Pula, pula E balança o um trend hey. Sem pegar hey. Mano, agora no regime Mais um pulo. É só rima É a rima E o swing Eu não falei da sua aparência Quando eu citei a sua autoestima Essa é a nossa diferença Você é intética. Eu sou rua, eu sou rima Você tem que tentar fazer Não falei que você é filho Que você não tá entendendo, meu mano Agora é isso que eu te explico Só que a favela também é estética Para os se achando bonito falo. Mano, agora eu vou te dizer É autoestima Você olhar pro espelho e falar assim Amo você Você tá ligado, mas já acredita Tá escrita, é não achar bonito fazer um feio E compensar a sua carinha bonita hey, Mano, eu te mostro aqui Você quer falar de freestyle agora eu Vou te explicar como é no free Quando você sabe que eu faço bagulho Agora isso é orgulhoso Com conteúdo, se e cabelo, cacheado, Eu sou maravilhoso Demorou, você é um atrasado Você é tudo isso, mas nem esqueceu Que se esse seu Tá ligado, que agora eu tenho a resposta Deixa o nariz empinado Você que tá atrasado com o preço Eu sou favelado e preto, mano Você já não sabe, faço rima de bagulho um pouco, isso é de freestyle Eu sou favelado e preto Você tem que entender, não é ego Se não me achar bonito Quem que vai dizer? Tá ligado, tudo aqui agora você não entendeu Você falou que é favelado e preto que isso tem tá a ver com eu Eu nunca julguei isso, você tá ligado Que nós já percebemos você fez o um bolo, mas divide a fatia, oh. ele é todo seu. Ah. Vamos, Samira, solta essa mão, mano. Vamos, vamos. Tá maluco? Vamos, né? Não... De novo que eu faço freestyle em qualquer lugar do sequela Fala no santa pra ver se você também não morre e vai perder a capela oh. Vem fazer, de violão, mano cê sabe, cê tá no meus é pés Você não vai no YouTube, não viu, telhado com a diabete Não, porque eu prefiro escutar mais rap Fica tranquilo, cuzão, volta lá pra internet Seus um adolescente que curtem, foda-se, né? Quero saber porque nós já segue já acha que é bom pra tá tapão pra nós. Quando que na sua vida se escuta um bumbeb? Quando na minha vida eu escutei com pep, meu mano. Agora a cara se liga, sabe o quanto foi? Escuta um com Quando o mano transformou minha vida. Ei, mano, sabe que tá agora eu tô puto. <tos> <tos> Cala tua boca, os adolescentes em breve vai ser o um cu. É, <tos> <tos> aí se você continuar assim, destruindo eles, acha que o bagulho é ginga No final das contas você. O Brasil vai tá fudido e tá pagando o pau pra gringa eu tá fita Cê achando que é vaqueiro pra pão Mano, o braço, os sua, a vida no refrão E hoje ela acabou, mas só que foi greve, Não foi pro pé, eu maquão magrão. Ei, mano, agora você fica nisso É só os gringos que pagam os marca O brasileiro vai morrer fudido Cala tua boca, aliado. Pra e luz Viton também é de favelado Com certeza também é de favelado, mano Pode usar sua marca Eu também uso, mas só que eu prefiro as de batalha e a vira Tudo errado Você tá todo elegante Só que fala pra mim, pai, tem as roupas e o drip pro céu bastante Mano, você sabe agora que cê só vi o gripe, o dinheiro não posso, um preto, peito certinho tá fazendo fazer, mano Agora percebe que você segue é O chipete do meu bairro trabalha aqui no meu show Salvei minha favela Parabéns ah! vez você vou te dar uma medalha Você guarda ela bem lá no cantinho Por enquanto aqui você tá banhando Eu espanco a moda e espanco o MC arrumadinho ah! oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Fala que tá caro, que não adiantou Isso não ganhou numa batalha de rap Por favor